Não sei agora porquê você vou logar, porque estamos aqui com mais um vídeo... Estou gravando no mesmo dia... De... Paranoia. Onde... Nós temos, estamos vendo uns bichos muito doido Não sabemos o que fazer na nossa vida. Então nós simplesmente vamos na nova porta que... É... Essa. Ou essa. E é essa. Aí, tem uns negócios muito doidos. Lençol... Hum. Uma boneca de porcelana, parece caro. Um urzinho, teu feio. Nada na prateleira, um coelho de pelúcia. Um Ai! Acho que a boneca... Eita! Achei que na escuridão pudesse achar a luz, mas não tem volta. boneca caiu e quebrou. Boneca caiu e quebrou. Dá a luz. Onde tem luz? E agora a gente apaga a luz, né? Tá aí pra que isso? Ah! Ah! Tenti! Faz mais sentido, gente, agora. Agora faz mais sentido. Agora nós vamos abrir a outra porta! Não é essa. Uhum. Tá. Vamos ler. Nada. Nada. Pedaço de papel na cabeça, eita Quando você olha muito tempo no abismo O abismo também te olha Certeza, aí ó Abismo, abismo é onde? Poço, poço o que? Samara, vamos ver a Samara? Vamos, então começa oh Samara, oh Samara oh Samara Por que você me traz? Por que você me traz? Por que você me traz? Quero bater na tua cara e chama de otária. Hã? Algo está brilhando dentro. É uma chave? Eita. Vamos tentar. Ah! Está muito longe. Ah! Ah! Mentira que a menina caiu. Puta que pariu, menina boa. Ah! Oh sem chance. Eu caí aqui dentro. Estou muito longe, não consigo subir. Olá! Tem alguém aí? Ok, ok. Ah não. O que eu faço agora? Salvo. É isso que eu faria. A parede. O que eu faço, gente? Uh, opa! Vou tentar quebrar com essa pedra. Tá, pô, que que é isso? Uma bomba? Salva! Oi! Mocho! Que isso? Realmente tem tanto espaço no poço? Isso é ridículo. Mas é possível que chegue à superfície. Vou continuar andando então. Ah não! Eu tenho que correr. Desespero. Desespero! Socorro! met medo, met met met met met met met met met met met met met met met met met met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 Takamura? Sorita Takamura! Ah. Senhor Miura? Você está bem, Sorita Takamura? Eu estou mandando uma corda para você. espere aí. Você está bem? Você não parece estar machucada, mas você deveria ir para o hospital. Desculpe por invadir assim, mas você não atendia a porta, então eu vim e... Senhorita Takamura? Ah! Senhorita Takamura, o que tem de errado? Chega! Eu odeio isso! Eu quero ir para casa! Monstro? Tem um monstro na casa? Sério? Desde o dia que eu me mudei... Algo desumano... Não é um animal... Tem me perseguindo... Teimosamente... Mesmo naquela caverna ele me seguia... Não é só um monstro... Tem cabelo na água... No fax... No... E piano tocando sozinho... E estranhas vozes... Não consigo fazer isso... Eu estou com medo... É claro... Que eu... Eu... É meio difícil de acreditar... É verdade... É realmente uma espécie de zumbi? Eu não faria isso, mentir sobre isso. Entendo. Talvez não seja o um monstro, mas algum tipo de animal selvagem. Certo, saque. Fique na minha casa por hoje. Sério? Moro lá faz 5 anos, nunca apareceu nenhum monstro. Você vai ficar bem. <risos> Vou ficar bem na sua casa enquanto você dorme. Acabarei com qualquer coisa estranha que houver. Isso, não há necessidade. Não seja ridícula. Está tudo bem, deixe comigo. Hum. Seu quarto é bem limpo. Haha, <risos> <risos> eu não tenho muitas coisas. Falando nisso, senhorita Takamura, Posso te perguntar uma coisa? O quê? Você mencionou ter uma doença. Que tipo de doença é? Me desculpe se foi rude. Depressão, eu tomo antidepressivos, como vou escrever uma história séria, então... Entenda. Por enquanto, tente de relaxar. Deixe o moço comigo. Muito obrigada. Ah, sobre Senhorita Saek, eu gostaria que me falasse um pouco dela. Senhorita Saek passava por alguma doença, certo? Eu achei estranho, já que ela não parecia saudável na última vez que eu vi. Hã? Ah? Minha tia se matou naquela casa? Foi suicídio? Eu não sabia. Você sabe por quê? Ela... Ela se casou 10 anos atrás e começou a morar na casa. Ela passou por tempos difíceis, mas ficou grávida cinco anos depois. Ela e o marido estavam muito contentes. Mas a criança morreu. Minha tia sempre se culpou. E meu tio cansado de tentar apoiá-la foi embora da casa. Desde então ela ficou estranha, ela dizia sempre que estava sendo vigiada. Minha mãe era sua única família, devíamos ter apoiado ela, mas não conseguimos. Minha mãe tem uma terrível histeria, e ela sempre teve preconceito com sua irmã mais nova. Minha mãe chamou minha tia de louca, assassina. Ela não queria nada com ela. Eu tive medo da minha mãe, então ignorei tudo, mesmo sabendo a dor da minha tia. Se eu tivesse sido corajosa e apoiado levando-a ao hospital, isso nunca teria acontecido. Naquele dia, eu fui naquela casa sem minha mãe saber. Estava procurando minha tia. Ela se forcou no segundo andar. Eu gritei. A corda se rompeu e ela caiu no chão. Minha mãe não quis a casa. Ela não queria nada que lembrasse minha tia. Quando eu fui diagnosticado com depressão, minha mãe recomendou que eu fosse para lá. Disse que era uma boa coisa para loucos. Que mãe é legal, gente. Olha, pensou ter uma mãe dessa? Eu tenho certeza que ela quis dizer pra eu morrer também. Me desculpe, eu acabei falando muito. Eu sei que não é uma história agradável. Certo. Você não parece bem. Por favor, se cuide. Eu vou olhar ao redor da sua casa, senhorita Takamura. Sinta-se em casa. Já é tarde, pode dormir. Use aquela cama, Não, não precisa. Eu posso usar o sofá, o chão. Agora não seja ridícula. Ninguém consegue dormir perfeitamente assim. Ah, é. Então eu vou dormir no sofá. Pegue a cama. Agora então. Senhor Miura, é bem legal. Ele me acalma quando eu falo com ele. Eu tô falando que hoje tem, Vai acordar no meio da noite? Menina, vai ter alguém em cima de você. Não, não me culpe eu deveria descansar, embora eu me sinta mal de usar a sua cama. E... Ela está dormindo tranquilamente, isso é bom. Não parece ter nada de errado com sua casa, então vou tirar um cochilo também. Eita porra! Ah! Hã? Essa é a minha casa? Por quê? Estou de volta. Não pode ser. Foi o Sr. Ele me colocou de volta aqui? Não. Eu não quero estar aqui mais um segundo. Eu tenho que voltar pra casa do Sr. Miura. Vambora, gente. Vambora, vambora. Vambora. Partiu. Partiu. Partiu. Ah. Oh, Ai, não. Não, não. Fique longe de mim. Mas serve Oi? Pare. Só pare. Eu não fiz nada. Não é culpa minha. Por favor fique longe. Apenas me deixe de paz. Me deixe sozinha. Já é de manhã. Acho que acabei dormindo de novo. Por que o Miuro me colocou aqui? Ele nem mesmo me disse algo. Essa chave. Eu esqueci. Achei isso bem. Talvez a porta pelas escadas? Uhum. Vamos salvar? Meu Deus, gente. Tá ficando muito tenso. Acho que essa é a única porta que ainda continua trancada. Hum, não tô gostando. Ó, oh, gente. Particularmente, eu não estou gostando. Nem um pouco. Entendeu? Eu não tô gostando. Tá escuro, não consigo ver nada. Isso é perigoso. Onde tem uma lanterna por aqui? Ahn... Ah, uh, lanterna. lanterna, lanterna, lanterna, lanterna, lanterna, lanterna, lanterna, lanterna, onde tem lanterna? Oh, uma lanterna! Aqui! Okay. Lanterna. Ai, não. Não. Gente... Tem algo escrito na parede, é difícil ver no escuro 2436 4 3 6, 2 4 3 6, é a senha do computador 2436 2436 3 6, 2 4 3 6, 2 4 3 6, 2 4 3 6, Qual é a senha? 3, 3 2, 4. Mentira. Eita porra, que isso? O que, que eu apertei pra fazer? Facil... Uh. 2, 4, 3, 6. Nudes! Nudes! Tem apenas um arquivo. Tem apenas um arquivo diário. Revelação. Hoje eu fui no ginecologista. <risos> Ai, o médico sorriu <risos> E disse pra mim que o tratamento De infertilidade tinha funcionado Aparentemente eu estou grávida de dois meses Então estava tão feliz Sem querer eu chamei durante o trabalho Agradeço por ele estar tão feliz ah, ele, Ela ficou grávida e depois fez o tratamento Pra não ficar mais grávida Preciso falar pra minha irmã logo também eu falar com a minha mãe nas novidades. Como inspirado, ela me olhou irritada. Ela disse que eu queria ter uma criança só para meu marido rico, não querer separar. Nossa, que mulher desgraçada! Eu não sei quando minha irmã começou a me desprezar. Deve ter sido desde que a mamãe e papai faleceram. Pensando bem, é melhor ela assim comigo do que com alguém. Eu tive que sair da casa da minha irmã praticamente sendo expulsa, mas... A pequena Mickey veio até mim e me disse bem baixinho. Parabéns! Ultimamente eu tenho fazendo muitos bichinhos de pelúcia. Também estou fazendo roupas para o bebê. Eu quero conhecê-los logo. Quero conhecê-los logo. Se o bebê for um menino, ele talvez não queira bichinhos de pelúcia. Eu poderia dar para as crianças do bairro. Eu ainda não senti nada. O bebê não está se movendo mais. Eu nunca ouvi seu primeiro choro. Ele era um garoto que era idêntico ao seu pai. Teve um funeral e uma cremação. Estou com medo de contar para ele. Estou apavorado que ele me trate como assassina. Minha irmã riu de mim no telefone. Bem, ótimo. Uma garota sem vergonha e otimista como você não poderia ser mãe de qualquer modo. Olha que filha da puta. Ele se foi. Ele não poderá se mudar comigo. Ele disse. Ele não queria ter uma família feliz. Então ele se foi. Só me restou a casa. Os vídeos estão espalhando boatos que eu sou uma assassina. Até o jornalista na TV dizem isto. Portanto, bicho de o sei é o que eu faço. Todos me odeiam. Estou com medo. Todos em minha volta me odeiam. Querem me matar. Tive que... Trancar tudo e esconder todas as chaves. Ou não sentiria segurança. Falei com minha irmã e ela me chamou de louca. Uma louca que deveria morrer. Até a Mickey me disse para morrer. Acho que eu deveria morrer também. Pulei do segundo andar e quebrei minha perna. Ai. Fui pega pelas pessoas de azul e confinada pelas de branco. Hoje finalmente estou livre do prédio branco. Agora é minha única chance. Se eu for muito lerda, vou ser pega de novo. Só preciso achar uma corda no depósito. Titia. Eu nunca quis que morresse. E que nunca me disse que... Tia. Ah, meu coração, minha tia. Ah. Minha tia. Ei, tal boy. Hello. Olá, boy. Senhor Miura? Olá, senhorita Takamura. E aí, como vai indo? Presumo que nada aconteceu, né? Você não acredita em mim, é? Ah. Não é uma surpresa você não acreditar em mim, mas... Mesmo assim, por que seria tão terrível para me levar aqui enquanto eu dormia? Senhorita Takamura? Me diga, se eu estou incomodando, você poderia simplesmente me dizer, mas isso é tão cruel. Lá dentro está rindo de mim por dizer coisas estranhas porque eu estou em depressão e você finge ser útil, Senhorita Takamura. Acalme-se, eu não faço ideia do que você. O quê? E você continua gostando de mim? Acalme-se, por favor. Você não me disse que estava indo para casa sozinha ontem à noite? Hã? Você não se lembra? Você me acordou de noite e disse que iria ficar tudo bem. O senhor o que tem de errado? Você precisa usar o banheiro? Estou indo. Estou, eu estou bem agora. Eu vou voltar pra casa. Ai, isso é muito repentino. Tá tarde, você deve ficar. Mesmo que seja do outro lado da rua. Estou bem. Afinal, aquilo é minha casa. É que eu tô louca. Tem certeza? Bem, se você diz por si mesmo. Isso não pode ser. Eu não fiz isso. Eu estava dormindo a noite toda. Ah, Senhorita Takamura. Algo que eu gostaria de dizer sobre esse monstro e esses eventos. O que? O que é isso? Eu não acho que você está mentindo, Senhorita Takamura. Entretanto, se você estivesse sendo perseguida por um monstro, haveria vestígios dele, assim como o cabelo. Quando eu olhei em volta, eu não encontrei nada do tipo. Eu também verifiquei o poço e não havia nenhum buraco ou caverna que você havia mencionado. Quê? É verdade, eu não estou mentindo. Então eu estava pensando. Será que o monstro que você viu e os eventos que ocorreram não eram alucinações ou delírio? Alucinações? Delírios? De onde a sua depressão veio? Pode ser a histeria da sua mãe? ou pressão do trabalho, ou talvez a culpa no que diz respeito à senhorita Saeki. Senhorita Saeki ficou doente mental por ter perdido uma criança. Ela começou a ouvir e ver coisas. Talvez da mesma forma, arruinando-se por culpa de não poder salvar a senhorita Saeki, e assim você vê coisas estranhas. Isso não está certo. Eu não tenho alucinações. Eu sei disso. Mas tem outra explicação. Se você realmente for doente, você precisaria ir para o hospital. Eu não quero te perturbar mais. Eu só não quero que você acabe como Senhorita Saeki. Por favor, Saia, eu vou lidar com isso sozinha. Senhorita Takamura! Me escute, por favor! Nossa, é uma baba aqui. O que você realmente pensa? A gente acha que é um monstro, tá? Eu acho que é um monstro. Eu não consigo considerar em tudo, foi uma fantasia. Não diga nada, se você não viu por si mesmo, é realmente um monstro. Seu Lita Takamura? Vai embora, saia! Eu não quero ver você, nem ninguém, saia agora! Me desculpe, se acontecer algo, eu venho correndo. Eu sei que não era uma sinusão Isso realmente existe. Gente, é agora! Bora! Olá, meu telefone. Alô? Mickey, você está bem? Sobre o que era a última ligação? O que aconteceu? Mickey, o que é isso? Você está chorando? Mãe, me ajude, por favor! Tem um nossa casa! Está tentando me matar! Você é a única que eu posso pedir! Me ajude, por favor! Venha me pegar! Eu quero ir voltar pra casa! <risos> ah. Mãe? Eu sabia que você estava louca! Como ela era! Tendo esses delírios. Mãe. Sempre achei que você era parecida com ela. Tão fraca e fantasiosa. E no final você ficou louca também. Não ligue mais pra mim. Eu não quero nada com loucos. Se enforque como ela fez. Ela não vai acreditar em mim, mas é verdade. Eu não sou louca. Que ruim, gente. Escuto algo. É aquele monstro? De onde ele está vindo? Do meu save. Aqui? Ai, meu Deus do céu. É... Almoço, tem uma coisa no seu pescoço. <risos> o que é isso? É a chamalha. Não pode ser. É. Eita porra. Preciso fugir. Tem que me esconder. Eu não consegui pegar a porra da porta. <risos> Eu não consegui. Relá é lá no caralho da porta! O que é isso? Não pode ser! Ui! Para onde? Eu não sei Não, peraí sem saída, não tem lugar para se esconder. Não, fique longe, fique longe. Um urso, Mickey. Mickey... Ah... Esse urso de pelúcia... Por que você sempre diz cada pequeno detalhe? Eu não quero saber sobre sua filha. Me desculpe, irmã. Eu realmente quero dizer isso pra alguém, então, pra quem mais eu diria? Minha criança parece bastante saudável, mas ela vai vir tarde. Então eu estava ansiosa para que... ansiosa para que viesse logo, mas... Ah. Você gosta de se vangloriar, não é? Você causou... Você casam casou com um homem rico e ainda vivem nessa harmonia? Ao contrário de você, eu sou muito ocupada. Não me incomode com esse absurdo. Nossa, que faz tempo. Como foi a escola hoje? É, e a sua criança vai ser uma garota? Bom, eu ainda não sei. Mas algo me diz que sim, então eu tenho feito animais de pelúcia. Se for um garoto, acho que ele não vai gostar muito disso. Eu não acho isso. Se for feito por você, tia, acho que qualquer um gostaria. É isso mesmo? Ah, obrigada. Já sei. Vou fazer um ursinho de pelúcia pra você também, Mickey. Ah, mas... Você está no colegial. Isso pode ser um pouco velha. Não. Eu vou adorar tê-lo, tia. Você realmente faria? Claro. Eu vou fazer um bem fofo pra você. Espere por isso. Oh, mas... Se minha mãe encontrar isso, eu acho que ela vai ficar bem brava. Tudo bem. Eu tenho certeza que ela vai aceitar um presente pra minha adorável sobrinha. Obrigada, tia. Então, o bicho não estava querendo me matar, certo? Esse ursinho é da minha tia para mim. Eu estava tão eu estava ansiosa por isso, mas não durou muito tempo, já que a criança morreu. Tia, me desculpa. Quando você mais precisava, eu não ajudei você. Eu estava com medo da minha mãe eu te, eu te deixei morrer, tia. Mas eu sempre amei você, tia. Eu queria mimar sua criança. E quando esse urso ficasse pronto, eu ia apreciá-lo. Mas eu até comecei a escrever porque você amava livros e me ensinou tanto sobre. Não chore, tia. Não, não chore. Tia, foi difícil para você. Deve ter machucado. Você me odeia, não é? Você está com raiva porque eu deixei você morrer? Eu, por você, tia, faria qualquer coisa. Eu te amo, tia! Moura? Senhorita Takamura! Senhor Miura? Senhorita Takamura, oh graças a Deus você voltou. Desculpa, eu estava tão preocupado, você não atendia a porta, então vim até aqui. A ambulância já está chegando, Estou tão feliz que você esteja bem, eu te balancei, mas você não acordou. Senhorita Takamura, você está chorando? Sim, eu me lembrei. Eu esqueci tanto, mas eu me lembrei de algo muito importante era fraca, eu não podia fazer nada, então eu, eu não ajudei ela, mas eu a amei. Eu estou muito feliz. Tudo está bem agora. Me lembrei que até eu posso ser amada. Desde então, as coisas estranhas pararam de acontecer na casa. Fui examinada no hospital e descobriu que mostrava sinais de... ...de esquizofrenia. Continuo não sabendo se foi real ou uma alucinação. Porém, agora eu realmente não ligo para o que era. É, ok. Eu acho que não esqueci de nada. Sr. Miura, o que foi? Ah, bem, você disse que vai embora, então... Eu vim aqui para te ver. Você vai voltar a morar com seus pais? A situação parecia complicada. Sim, eu tenho ido ao hospital, eu tenho um doutor perto de casa. Eu quero ficar melhor com minha mãe. Sua histeria está piorando, ela precisa de acompanhamento. Entendo. O quê? Ah, bem, isso é triste, nós... Estamos dizendo adeus tão cedo Não se preocupe Quando minha mãe melhorar eu volto Sério? Sim Essa é, só... Essa é a casa que minha tia me deixou Eu adoraria viver nela Ah, saquei, fico feliz Eu vou te levar até a estação Não tem muitos táxis por aqui Obrigada, isso seria ótimo Eu volto logo, tia. E a música do Madfather aí tocando no fundo. <risos> Bom, gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi, foi mais uma série de RPG Maker. Se vocês quiserem mais RPG Maker, mandem aí nas... Qual RPG que vocês querem que eu jogue. Fiz o final bom. Olha só. Não sabia que tinha dois finais. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Deem like favorito, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, não esqueçam de comentar, se é possível avaliar. E até o próximo vídeo, gente. Eita então, pessoal! Um, dois, três, quatro. Ai, gente, o que, que eu faço?